Pessoal, eu separei um trecho aqui de um vídeo que mostra como que eu preparo o chá de gengibre. Dá uma olhada aí e vê o que, que vocês acham. Como preparar o chá de gengibre? Esquente uma xícara de água. Adicione quatro rodelas de gengibre. Use ingredientes naturais. Desligue o fogo antes de levantar fervura na água. Quando estiver morno, coar e beber em seguida. É aconselhado tomar o chá de gengibre três vezes por dia. Então pessoal, o que, que vocês acharam? Coloquem aí nos comentários o que, que vocês acharam sobre essa maneira aí de fazer o chá de gengibre.